O videogame mais vendido de todos os tempos é o Playstation 2. E o jogo mais vendido do console mais vendido de todos os tempos é GTA San Andreas. O jogo vendeu tanto que teve vários relançamentos. Tanto no Playstation 2 como em outras plataformas. Um jogo de mundo aberto com um mapa gigantesco. É um pôster isso aqui, ó. um pôster que vem no CD. Esse jogo foi envolvido em muitas polêmicas no seu desenvolvimento. Aliás, a franquia Grand Theft Auto, ou GTA para nós que somos íntimos, é uma série lotada de polêmicas. E hoje nós vamos conhecer um pouco da história do gta como surgiu a rockstar e como foi a criação e desenvolvimento de um dos jogos mais icônicos da franquia que elevou gta a outro patamar e é claro que eu tô falando de gta san andreas talvez o gta que mais teve mod na história gta rio de janeiro gta tropa de elite olha nossa não sei mais quantos me fala aí nos comentários quais outros que tinha então vamos descobrir juntos como foi a criação e desenvolvimento de gta Andréas. Então, bora! Como tudo começou Lançado em 2004 para Playstation 2, GTA San Andreas é o quinto título da série Grand Theft Auto, que começou lá em 1997, com o lançamento do primeiro GTA. E caso você esteja estranhando eu começar falando logo de San Andreas, vamos conferir como a franquia se situava naquele contexto. O responsável pela criação do primeiro game foi o escocês David Jones um dos quatro fundadores da DMA design ele se formou em ciência da computação na Universidade de Albert a. Dundee em 1989 e não demorou para fundar a sua empresa logo no ano seguinte Lançou o jogo Lemings, que teve um resultado espetacular. Foram mais de 15 milhões de cópias vendidas. Isso rendeu a Jones bastante reconhecimento. E aos 25 anos, ele já era um dos mais renomados games designers da época. Juntamente com o designer também escocês, Mike Daly, Jones criou o GTA, distribuído pela BMG Interactive. O game tem um nome que já diz tudo sobre o que os jogadores iriam encontrar: Grand Theft Auto. Auto. é um termo policial utilizado nos Estados Unidos para identificar roubos de automóvel cujo valor de mercado seja superior a 400 dólares. O nome tem tudo a ver com a jogabilidade, já que o protagonista é um criminoso, precisa roubar veículos para atingir os objetivos, além de ter que lidar com o tráfico de drogas, agressões, assassinatos, envolvimento com quadrilhas e outros tipos de crimes. Claro que com essa temática violenta e contendo várias incitações secundárias, a franquia GTA é dedicada a adultos e isso gerou inúmeras polêmicas, como a famosa Hot Coffee, que eu vou falar mais pra frente. Esse primeiro jogo tinha uma visão de cima do cenário e contava com gráficos isométricos. Um pseudo 3D. O jogador podia escolher um avatar para jogar. Mas, para falar a verdade, não fazia a menor diferença. O que aparecia era um boneco de roupa amarela sempre. Uma certa novidade que o game trouxe à indústria dos jogos foi a sensação de liberdade, em que o jogador que controla um bandido com a oportunidade de crescer no mundo do crime podia roubar qualquer veículo e usar armas para completar as missões para os maiores criminosos da cidade. GTA foi um sucesso repercutiu na mídia especializada e vendeu mais de um milhão de cópias. Nesse meio tempo, a DMA estava passando por mudanças. Um pouco depois do lançamento de GTA a empresa foi comprada pela Gremlin mas logo passou para a Games que havia adquirido a Gremlin em 1999, mesmo ano em que GTA 2 foi lançado, a Take-Two Interactive comprou a BMG e suas marcas, incluindo GTA. Os irmãos Sam e Dan Hauser, que trabalhavam na distribuidora, reestruturaram o que sobrou dela e criaram a Rockstar Games. Sam assumiu a presidência e Dan virou vice-presidente e também principal roteirista. Ele, inclusive, foi responsável por roteirizar GTA San Andreas Tema do vídeo de hoje. Bom, mas essas mudanças não agradaram a David Jones. E ele, insatisfeito, acabou deixando a DMA. Antes do desenvolvimento de GTA 3. E da chegada dos gráficos completamente poligonais na série. Esse novo game tinha uma perspectiva em terceira pessoa. O que facilitava a navegação pela cidade. E reforçava seu fator imersivo. Associado à liberdade do jogador. Não foi por acaso que o nome da cidade fictícia onde o jogo se passa se chama Liberty City. Essa foi a base do que anos mais tarde viria a ser GTA San Andreas. Já GTA Vice City, o quarto game da série, se passa como o nome já diz, em Vice City, cidade baseada em Miami. Cronologicamente, a história acontece antes de GTA 3, e o jogo se apresenta com uma versão mais polida e com maior identidade. Depois de Vice City, a rockstar north novo nome da dma design chegou a desenvolver o quinto jogo da franquia um fenômeno que estava por vir a fundação de san andreas a tarefa de dirigir o jogo foi concedida a leslie benzes nascido em 1971 também na escócia leslie aprendeu sozinho como programar e escrever jogos em 1995 sua carreira de programador de videogame começou quando ele entrou na dma e assumiu o cargo de líder da equipe de desenvolvimento do game space station silicon valley lançado em 1998 para Nintendo 64 depois disso ele passou a montar a equipe para criar GTA 3 em que atuou como diretor e produtor, quando a DMA já era Rockstar North Leslie assumiu o comando da empresa tornando-se presidente mas sem deixar de atuar nos jogos ele também foi diretor e produtor de GTA Vice City agora Leslie assumia as mesmas funções no jogo seguinte, dessa vez o ano é 1992 e o protagonista é Membro de uma gangue chamado Carl Johnson, ou para nós que somos íntimos, CJ. Ele vive na cidade fictícia de Los Santos, claramente inspirada em Los Angeles, que, juntamente com San Fierro, inspirada em São Francisco, e Las Venturas, inspirada em Las Vegas, pertence ao estado de San Andreas. Uma curiosidade interessante é que o ator Chris Bellard, que interpreta CJ, nunca havia dublado. Sua contratação ocorreu após um funcionário da Rockstar ouvir a sua voz por telefone e indicá-lo para ser dublador do personagem. Que entrevista de trabalho estranha, né? O roteiro, escrito por Dan Hauser, também teve a participação do escritor James Horrell e do rapper e produtor musical, DJ Pool, O artista é sempre reverenciado como sujeito responsável pela ambientação do jogo, afinal era ele quem fazia questão que o jogo retratasse algumas realidades do subúrbio norte-americano. No início San Andreas iria ter diversos protagonistas, como acontece em GTA V, porém a Rockstar deixou a ideia de lado por causa das limitações técnicas. Os computadores e consoles da época, teriam dificuldade de rodar tantos personagens principais. E a experiência do jogador poderia não ser tão boa. Em contrapartida, o grande trunfo do game é o um mapa gigante. O que era uma novidade tanto. São três cidades enormes. E cada uma tem suas próprias características. Los Santos é mais violenta. Passando a sensação de que o jogador realmente está em uma cidade ocupada por gangues são Fierro tem um clima de sexo drogas e rock and roll las venturas por sua vez é glamourosa e deslumbrante nesse mapa rico em conteúdo e ambientação há muitas coisas para se fazer e explorar é um ambiente aberto e livre que permite ao jogador interagir e se locomover quem está jogando pode passar horas sem sequer seguir a história, pois embora as missões da trama sejam necessárias, o jogador pode completá-las quando quiser. Cada canto do mapa esconde um segredo, que pode ser desde uma hamburgueria para comer, até apostar em corridas de cavalos. Para explorar o mapa, o jogo conta com uma grande quantidade de veículos, no total há cerca de 200 tipos, entre carros, motos, helicópteros aviões e o jogo dá mais opções de personalização dos veículos com o chamado tuning que estava na moda na época um novo meio de transporte incluído foi a bicicleta que não havia nos outros games da série até então e hoje é completamente atrelada ao imaginário que tem sobre esse jogo. Isso além daquela famosa senda no trem, né? Spoiler! GTA San Andreas é estruturado como nos jogos anteriores. Contudo, os controles de câmera das lutas e do posicionamento do alvo das armas de fogo foram reestruturadas e tiveram bastante inspiração em outro jogo da Rockstar. Manhunt, um survival horror lançado em 2003 para Playstation 2. A inteligência artificial do jogo também foi aprimorada. Agora, se o jogador, por exemplo, espancar até a morte algum personagem não jogável em uma rua, o público vai reagir, podendo fugir ou se esconder ou no caso de membros de outras gangues e traficantes, atacar CJ. Os policiais também passaram a perseguir personagens não controlados pelo jogador que estejam cometendo crimes. Uma grande aprimoração diz respeito ao comportamento dos NPCs. Agora há mais interação e mais personalidades. Pedestres em diferentes localidades têm comportamentos diferentes e se vestem de acordo com aqueles contextos. Vice City e GTA 3 sofriam com um problema. Precisavam interromper o jogo para carregar mais dados, quando o jogador ia para distritos diferentes da cidade. GTA San Andreas, felizmente, veio para mudar isso e não apresenta nenhuma espera quando o protagonista se movimenta. As cenas de carregamento apenas aparecem para ilustrar interlúbios estúdios ou nos interiores de ambientes outra característica que marca o game e traz muita nostalgia aos fãs é sua trilha sonora assim como em GTA Vice City e GTA 3 GTA San Andreas tem uma imensa variedade de músicas muitas bem reconhecíveis a trilha sonora conta com Billy Idol The Who Kiss Guns N' Roses entre outros ao todo são 11 estações de rádio cada uma com um estilo diferente em San Andreas o sistema de música foi melhorado em relação aos jogos anteriores antes cada estação de rádio era um único arquivo de som repetido tocando sempre as mesmas na mesma ordem agora as músicas e propagandas são combinadas de maneira aleatória e randômica, quer dizer, todas as vezes que ouvir, será diferente. Ah, eu quase esqueci, agora finalmente o personagem pode nadar. Todas as características e aperfeiçoamentos que citei até aqui, se manifestam como aspirações de Dan Hauser, sobre o seu, entre aspas, jogo dos sonhos. Ele queria que a cidade tivesse vida, e os personagens tivessem cérebros, assim o jogo deveria ter a mais complexa inteligência artificial daquele tempo, e Segundo especialistas, o jogo conseguiu. Lançamento e recepção. Por fim, depois de todas as aprimorações, o game, que já era um dos mais aguardados do ano, foi lançado no dia 26 de outubro de 2004. Inicialmente, GTA San Andreas era apenas para Playstation 2, mas o sucesso foi tanto, que no ano seguinte, ganhou uma versão para Windows e Xbox. O jogo correspondeu completamente às expectativas dos fãs, e também da crítica especializada, sendo considerado por muitos, um dos melhores jogos da história história do playstation 2 tanto em termos de jogabilidade quanto história gráficos e trilha sonora foi o jogo mais vendido no ano de seu lançamento até então além de ter se tornado um dos jogos mais vendidos da história em 2011 mais de 27 milhões e meio de cópias haviam sido comercializadas em todo o mundo o game chegou a ser remasterizado para Android e Xbox 360 e ficou disponível na Steam mantendo um alto número de vendas em todas as plataformas GTA San Andreas recebeu inúmeros prêmios, Dentre eles, Jogo do Ano pela IGN e pelo Spike Video Game Awards. Mas é claro, nem tudo são flores. E como eu sei que vocês gostam de polêmicas, aqui vai uma e tanto. O infame Café Quente. Em 2005 saiu o mod Hot Coffee, Café Quente em inglês. Que desbloqueou cenas interativas de... Escondidas nas linhas de programação de GTA San Andreas No game, quando o protagonista é chamado por uma mulher Para tomar um café quente, entre aspas, na casa dela Não é mostrado explicitamente a ação Apesar dos sons deixarem claro que está acontecendo uma relação no mod Hot Coffee, a cena fica explícita. O jogador não só vê como pode mudar o ritmo da ação e ângulo de visão. A Rockstar se defendeu, alegando que o conteúdo não estava presente no jogo. Segundo a empresa, trata-se de uma modificação técnica significante e engenharia reversa. Isso nas palavras dela. Porém, após descobrirem que havia uma forma de desbloquear o minigame nas versões de Playstation 2 e de Xbox, ficou comprovado que o conteúdo estava realmente no jogo, apenas bloqueado de ser acessado normalmente assim, a empresa foi pega na mentira isso deu uma polêmica gigante, até então a senadora Hillary Clinton propôs novas regulamentações para a venda dos jogos eletrônicos, também impulsionada pelo caso, houve também uma investigação por parte da Entertainment Software Rating Board que mudou a classificação de Metry para adultos Only a Rockstar e a Take-Two tiveram que recolher os jogos das lojas dos Estados Unidos para trocar a classificação indicativa na capa e teve até o caso de algumas pessoas que já tinham comprado o game e tiveram que trocar por uma versão 2.0 sem acesso ao Hot Coffee, uma espécie de recall forçado. Bom, é fato que GTA sempre foi um game polêmico, né? Porém, nenhuma foi de forma tão explícita como o caso Hot Coffee. Ainda mais que a Rockstar, no início, tentou colocar a culpa na comunidade entusiasta por mods. Atualmente, em versões atualizadas do game, o Hot Coffee não está mais presente no jogo. Sempre que CJ vai à casa da namorada, aparece um lembrete, dizendo que ela não está em casa e pedindo para voltar mais tarde. De qualquer forma, o Hot Coffee não foi suficiente para abalar o sucesso de GTA San Andreas. E também estava longe de ser a maior polêmica de toda a franquia. Mas isso é assunto para outro vídeo. A minha entrada no mundo do GTA foi exatamente com GTA San Andreas. Apesar de ter muita gente que é muito fã de Vice City, esse jogo aqui que tá na minha mão, que também vai ter vídeo um dia desses, ó, pode esperar. GTA San Andreas pra mim foi muito marcante. Eu não sabia que a gente estava livre, a gente podia jogar da forma que quisesse, na ordem que quisesse. Não precisava seguir a história. Demorei pra caramba pra zerar, porque é um mundo muito grande, é cheio de novidades. E a partir desse jogo eu fiquei muito fã de jogos de sandbox, ou de mundo aberto. Por isso GTA San Andreas é muito especial para mim. Mas eu quero saber de você, qual a sua história com esse jogão? Me fala aí nos comentários, eu tô muito curioso. E se você quiser ganhar um coração meu, escreve aí nos comentários CJ, o protagonista de GTA San Andreas. Ah, e não se esquece, me segue no Twitter e no Instagram arroba e Sui.